Olá, seja bem-vindo a essa primeira aula de Nuke. E vamos entender primeiro o que é o Nuke. A Foundry, quando criou o Nuke pela primeira vez, ela criou o Nuke, depois o Nuke X ou o Nuke X, que é uma versão um pouco mais completa, e por final o Nuke Assist, que é uma versão mais simples desses dois. A gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Depois a Foundry criou o Hero, que é um, um, um software usado para poder fazer conforme, para poder fazer pequenas edições, para fazer revisão de shots, versionamento deles, uma parte, um pouco de supervisão de, de, de efeitos visuais. E por final, que é o, o pacote que a gente tem hoje em dia, é, além desses três produtos, a gente consolidou os três versões de Nuke, mais o Hero, do que a gente chama os de Nuke Studio. Então, quando você baixa o Nuke Studio, você vai ter uma pasta como essa aqui, e você vai ter o Hero, você vai ter a versão Player dele, você vai ter as versões do Nuke, e você vai ter o Nuke Studio. E todos esses, esses produtos têm também dentro dele uma versão não comercial. A versão não comercial, como ela é mais simples, vamos começar por ela, depois a gente vai para os outros softwares. Então a versão não comercial é uma versão especial, focada, para aquela pessoa que vai é, estudar, que vai fazer um projeto artístico, ou algo que não tenha, um fim é, comercial nisso, ou seja, não vai obter lucro com o uso do software. Se você não vai obter lucro com o software, você pode usar a versão não comercial. O lado disso é que a versão não comercial ela tem restrições em relação ao software completo. Mas nada impede de você conseguir fazer praticamente tudo que você faria numa, na versão paga. Mas ela é ótima para você começar a trabalhar. Né, começar a estudar, conhecer, começar a conhecer o programa em si. Então, quando eu tinha prometido, voltando para cá, opa, podemos ficar aqui também, né? O Nuke então, ele é uma ferramenta muito famosa de composição de efeitos visuais. A versão Nuke x ou Nuke x a diferença dela é que você vai ter ferramentas extras, como por exemplo câmera tracker, você vai ter as ferramentas de mais avançadas de manipulação de tempo, de, uh, de efeitos, e por aí vai. E o Nuke Assist é o contrário desses dois. O Nuke Assist ele é a versão mais simples, mais enxuta do software, que vai focar basicamente naquele artista que vai trabalhar com pintura, rotoscopia, tracking, e vai fornecer a base do arquivo, um talvez para um sênior ou para um outro compositor que esteja trabalhando junto dele, que vai provavelmente estar trabalhando no Nuke ou no Nuke x e vai comple completar o arquivo, né, o, o filme, o, o shot que seja, a partir do que esse assistente é, gerou para ele. O Nuke studio então, como eu já falei, ele soma essas ferramentas todas, e ele, então tem dentro dele então, não só o Nuke x como ele também tem o Hero. Então a diferença basicamente é, vou mostrar para você a diferença, essa é a janela do Nuke Studio. Então no Nuke Studio você vê que você tem uma viewport, né? ou seja, um viewer, ou uma tela para você poder ver o vídeo. Você tem as pastas onde ficam as mídias. Você tem aqui a listagem dos arquivos usados. E aqui embaixo um campo timeline. Basicamente é isso. Mas a gente depois vai fazer um outro curso sobre o Nuke Studio. No momento o foco é o Nuke. Então quando você abrir o Nuke, você vai ver mais ou menos isso aqui. Duas janelas, uma, um viewer aqui também. Então, voltando para o Nuke, quais são as vantagens do Nuke? Pelo menos que a gente costuma ver, né? a gente trabalha com Nuke, costuma ver em relação aos outros softwares. Ele é node-based, ou seja, ele é, trabalha com nós. Isso significa que, ao invés de eu ter camadas, eu trabalho dessa forma aqui então. Eu trabalho como se fosse um fluxograma. Esse fluxograma eu monto os meus arquivos e os efeitos e as manipulações que eu preciso fazer e no final eu consigo combinar dois, três ou mais arquivos, 3D junto com 2D, filme com animação, o que seja, ou partículas, por aí vai, e consigo exportar isso no final. O look também é muito usado e ele é bem, uh, pelo menos eu consigo ver dessa forma, né? ele é bem bom porque não só porque ele é usado em várias produções internacionais, nacionais, né, comerciais, animações, novelas, videoclipes e por aí vai, mas ele também é customizável, ou seja, ele também pode ser programável no sentido que você pode criar suas próprias ferramentas, você pode manipular o software usando um pouco de programação. Então, você também tem a opção de, de, de criar a, algumas customizações nele sem precisar de programação, mas obviamente com a programação você estende mais essas possibilidades. Você também pode trabalhar com composição 32 bits, linear, o que te dá uma fidelidade de, uma fidelidade de imagem, uma qualidade de imagem superior. Você pode trabalhar com composição em DIP, ou seja, você pode trazer arquivos de, do, do 3D e trabalhar com profundidade, fazer seleção em profundidade, esse tipo de coisa, sem precisar fazer roto, ou por aí vai. Você também pode, né, no futuro já bem atual, você já consegue pegar essa informação de câmera e trazer para dentro dele, que é muito parecido também com o que você pode fazer com o Alembic, você pode trazer um arquivo 3D, usar ele diretamente em 3D dentro do, do Nuke, e fazer manipulação fazer ajuste, fazer teste o que você precisar, e por causa disso também, é muito mais fácil por causa do, principalmente por causa dos, desses nodes né, desses nós, dessas, dessas caixas como você prefere chamar ele tem os passes de render também mais simples de você manipular porque fica tudo explodido, você consegue visualizar a timeline de uma vez só e também trabalha muito bem com Photoshop, Maya e outros softwares que você vai encontrar no mercado. E obviamente, né, como não poderia deixar de ser, ele também tem um workflow combinado muito bom com os outros softwares da Foundry, como por exemplo o Hero, que eu já falei, ou o Nuke Studio, ou o Mari e o Modo, ou o Katana e por aí vai. Uma coisa que a gente também não pode deixar de notar é que dentro do, do Nuke ou do Nuke Studio a gente tem restrição de máquina. Então, é bom depois dar uma olhada no site da, da Foundry. Eu, eu vou deixar o link tanto aqui na tela quanto nos comentários para você poder dar uma olhadinha nas restrições que você vai ter de sistema. Então, placa recomendada, é, sistema recomendado, a placa de vídeo, driver, tudo isso. Até máquinas prontas, né, workstations é, montadas, a Foundry recomenda. E se você quiser conhecer depois mais sobre a, a família do, do Nuke, você também pode acessar esse segundo link, que também vai estar no comentário, para poder conhecer melhor sobre o programa. Então, a partir desse vídeo, eu gostaria de agradecer a todos vocês, e nos próximos vídeos a gente vai começar a falar mais sobre o Nuke em si, até, espero eu, conseguir fazer composições bem avançadas. Então, obrigado e até a próxima.